Olá pessoal, vamos voltar aqui à nossa aula de regressão múltipla. Essa aula aqui ela também vai ser apenas teoria, nós vamos falar sobre testes de hipóteses, né? Desconsiderando o delineamento estatístico, no né? um caso onde a gente não tem delineamento estatístico, ou seja, a gente não tem repetições, não é TIC, não é DBC, é... E nós vamos colocar o foco nessa aula em coeficiente de regressão. Beleza? Na última aula, nós falamos sobre análise de variância, e essa aula aqui é uma continuidade. Para quem não assistiu a última aula, assista, né, que a gente precisa dela para entender essa daqui. É, e veja bem, pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos, né, que isso aí é muito bom para ajudar o nosso canal aí a crescer, tudo bem? É, mas vamos lá. Dando uma olhadinha aqui no exemplo da última aula, nós tínhamos esse caso, né? Onde a gente avaliou um modelo, onde nós queríamos fazer a predição da área foliar a partir do comprimento e a largura. A gente considerou esse modelo aqui. E aí, né? Na última aula, né? O penúltima aula, na verdade, a gente vem falando como que a gente consegue obter o beta, né? Com as nossas coisinhas de regressão, por meio de algérias matrizes, tudo bem? Por meio desses coeficientes, né, nós conseguimos, então, fazer a nossa análise de variância. A gente aprendeu como que a gente faz a análise de variância na última aula. A partir da análise de variância, a gente vai conseguir informações importantes para a gente também fazer teste de hipótese para os nossos coeficientes de regressão. Como, por exemplo, o quadrado médio do resíduo, né? Nós vamos precisar disso Para a gente obter né, as variâncias associadas a cada um dos nossos coeficientes de regressão E vamos precisar também dos graus de liberdade do resíduo Para a gente encontrar o valor de t tabelado lá na tabela tudo bem? Então, a gente precisa saber fazer a análise de varianças é, Iniciando aqui o raciocínio, vamos lá Para a gente fazer o teste t né, Para a gente verificar se os nossos coeficientes são significativos ou não Nós, né é, podemos iniciar fazendo uma pressuposição de que esses coeficientes seguem uma distribuição normal, tudo bem? então sempre a gente faz essa suposição, né? o nosso coeficiente é a distribuição normal, né? se eu tiver um tamanho uma amostral muito grande a gente pode até considerar a própria distribuição normal, a né? distribuição normal padronizada para a gente fazer o nosso teste de hipóteses, ou se a gente está trabalhando com tamanho experimental um pouquinho mais reduzido, que é o que acontece na grande maioria das formas, a gente vai utilizar né? o teste T. Lembrando que o nosso tamanho amostral é foi muito grande, né? lá no limite do teste T, a gente tem né? o valor aí que corresponderia à nossa distribuição normal. Né? Então, de forma geral, a gente generaliza aí a essa problemática de verificar se os nossos coeficientes são significativos ou não, considerando o teste T. É, continuando aqui com o raciocínio, veja bem. Nós vamos ter, então, o valor de T calculado, o um valor de T tabelado, e a gente compara né, o valor de T calculado com T tabelado para a gente ver se a gente rejeita ou não H0. Para a gente obter esse valor de T calculado, nós vamos precisar... Né, é obter uma variância associada aos nossos coeficientes. Se nós formos lembrar, né, o valor de t ele é um valor que considera né, uma distribuição padronizada, certo? uma vez que a gente tem ali uma média zero. Então, nós precisamos fazer uma padronização né, é, dos nossos coeficientes no sentido de nós termos aí né, uma de nós retirarmos a escala né, dos nossos coeficientes. Como que a gente faz isso? A gente pega o nosso coeficiente e divide ele pela variância. Né? Quando a gente pega o coeficiente e divide ele pela variância, ou melhor, a raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão, né? aí a gente consegue tirar a escala desse nosso, do nosso coeficiente, né? e aí a gente faz sentido comparar o valor de t calculado com o valor de t tabelado. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é obter as varianças associadas a cada um dos nossos coeficientes. É... E, sabendo o número de liberdade de do resíduo que a gente já aprendeu lá na análise de varianças, a gente consegue obter o nosso valor de T calculado. Tudo bem? Para depois a gente conseguir, então, fazer os nossos testes de hipóteses. É... Então, vamos continuar aqui. Veja bem, eu poderia passar né, simplesmente aqui a fórmula da variância nesse caso aqui de regressão para álgebra de matrizes, mas eu acho que vale muito a pena a gente apenas entender mais ou menos o raciocínio né, com o qual a gente obtém um estimador. É... E qual que é esse raciocínio? Sempre quando a gente vai obter um estimador, né, uma variância associada a um parâmetro qualquer, a gente pode recorrer a propriedades né, da esperança matemática. É, na esperança matemática, a gente sabe que a variância de θ, sendo θ né, estimativa de um parâmetro, ele é igual à esperança do nosso θ, que seria o nosso parâmetro, né, menos o θ, que seria a estimativa desse parâmetro. Então, esse θ aqui, a gente imagina ele né, como sendo o valor real da nossa população. Esse θ pequenininho seria o valor que a gente tem referente à nossa amostra. Ok. E elevando isso ao quadrado, a gente consegue obter então a variância de θ. Beleza? Para ficar mais claro, veja bem, vamos desenvolver o raciocínio. A gente sabe então que beta chapéu ele é o estimador de beta, né? Vamos imaginar o beta chapéu como o valor que a gente consegue estimar no nosso experimento e que o nosso experimento está representando uma população. Ora, então a gente consegue né, imaginar que o valor que a gente está obtendo como estimativa né, no nosso experimento, ele não é um valor né, é 100% correto. A gente tem erro sobre ele. Né? É, se eu tenho, por exemplo, um coeficiente, o um coeficiente é o intercepto. Né, eu achei lá para o intercepto 15, por exemplo. Na minha população, eu poderia ser um pouquinho para cima de 15 ou um pouquinho para baixo de 15, né, uma vez que a gente está trabalhando com uma estimativa do nosso parâmetro. Tudo bem? Então, a gente pode falar que a estimativa desses coeficientes, a estimativa real, ela é influenciada pelos erros que a gente tem na nossa variável dependente. Então, a nossa variável resposta, a né? nossa variável dependente que nós estamos analisando, a gente sabe que a gente tem um erro, um erro experimental associado a ela. Né? Tanto que todos os nossos modelos de regressão, a gente sempre coloca o erro experimental lá no final. Tudo bem? É, então, a gente sabe que esse erro né, é o que faz com que o meu valor de beta chapéu seja diferente do meu valor né, do beta. Então, veja bem, vamos desenvolver o um raciocínio. Beta chapéu, a gente já sabe que ele é igual a x'x, x, o inverso disso multiplica x'y. É, se a gente sabe né, que o nosso beta chapéu tem o erro, como que é associado a ele? A gente sabe, né, então, que a gente tem o beta real, né, que é da nossa população, e ele vai estar mais o beta devido a quem? O erro. Né? A gente vai ter um erro um pouquinho para cima, o erro experimentar um pouquinho para baixo. Né? A gente tem uma estimativa de erro associada a cada uma das nossas observações. Então, se eu fizer x x, né? o inverso disso multiplica x e, nós vamos conseguir, então, né? obter aqui é, o nosso valor de beta não, real, é, estimado, né, que nada mais é que o nosso valor de beta real, né, mais aí esses desvios né, devido ao erro. Se a gente pegar essa beta e passar para o outro lado, a gente tem uma estimativa que a gente chama de viés, né, de erro. O viés né, seria essa diferença que a gente tem entre o nosso estimador, né, estimativa do do nosso parâmetro e o no nosso parâmetro, que vai ser igual ao que ficou aqui do outro lado, né, que é x'x x menos, é, que é o inverso de x'x, x, que multiplica x'e. Então, veja bem que o que, que nós temos aqui, ó, beta chapéu menos beta, é a mesma coisa que a gente tem aqui dentro, ó, teta menos teta chapéu, né, só está invertido aqui a ordem, né? Mas como a gente está elevando ao quadrado, isso aqui não vai trazer grande influência. É, vamos continuar raciocinando. Então, a gente tem aqui ó, que a variância é de beta chapéu, né, dos nossos coeficientes. Ele vai ser igual, né, a esperança dos nossos viés elevado ao quadrado. Então, apenas fazendo a substituição, nós vamos colocar aqui a do lado da igualdade é, beta chapéu menos beta, né, linha de beta. Chapéu. Então, só estou pegando isso daqui levando ao quadrado, né? para a gente multiplicar um valor por ele mesmo, quando a gente trabalha com matrizes, a gente viu que a gente faz, a transposta né? dessa matriz vezes ela. Né? A mesma coisa de elevar ao quadrado. E aqui a gente vai elevar ao quadrado também. Esperança né? de é, inverso de x'x, x, que multiplica x' que multiplica o e, e aqui, né, que multiplica o e né, que multiplica o x, que multiplica o inverso de x linha x. Então isso daqui é elevado ao quadrado, é o que a gente tem aqui embaixo. Desenvolvendo um pouquinho, né, tirando isso da esperança, a gente sabe que a esperança de e linha e, né, é a nossa variância. Se eu já vou parar para pensar, se a gente tem os nossos erros, né, e a gente pega esses erros e faz ele vezes a transposta dele a gente tem o que? a soma de quadrados desvios né? por quê? porque é, a gente nem precisa subtrair da correção nesse caso, porque a correção seria o que? seria a soma dos nossos é, resíduos e essa soma a gente elevaria ao quadrado e dividiria por N né? mas se eu for somar os nossos erros a gente sabe que a soma dos erros sempre vai dar igual a zero a gente tem erros positivos erros negativos, mas a soma dá zero a nossa correção, né, ela é igual a zero, então a gente basta fazer E'e linha para a gente ter a nossa soma de quadrado do resíduo. Então, tá, vamos substituir aqui o E'e e por sigma, né? Então a gente consegue tirar isso aqui da esperança matemática, fica dessa forma. A gente tem aqui ó, x x, né? o x linha x, Inverso de x linha x, aqui a gente tem x linha x no numerador, que a gente tem x linha de novo no denominador. Então, se a gente pega esse x'x x que a gente tem aqui no numerador e cortar pelo x'x x que a gente tem no denominador, a gente chega nessa expressão. Então, essa é expressão com a qual a gente consegue estimar a variância associada aos nossos coeficientes de regressão. É, sendo que esse σ2 nada mais é do que o nosso quadrado médio do resíduo que a gente vai ter lá na nossa análise de variância. É, então, veja bem como que fica tranquilo, né? nós trabalharmos, então, com a álgebra de matrizes. Sigma 2 é o nosso quadrado médio do resíduo, a gente achou lá 0,4491 na, na última aula. X é a nossa matriz de delineamento, ok? A gente aprendeu como é que faz ela. Se eu pegar minha matriz de delineamento e fazer a transposta dela, que multiplica ela mesmo, depois fazer a inversa disso, multiplicar pelo sigma 2z, né? que é o quadrado médio do resíduo, nós vamos chegar na variância de beta Então, nós vamos chegar numa matriz onde nós vamos ter na diagonal principal a variância associada a cada um dos nossos coeficientes de regressão e fora da diagonal principal as covarianças. Tudo bem? E essas variâncias aqui da diagonal principal que nós vamos utilizar para nós fazermos os nossos testes de hipótese associados aos nossos coeficientes de regressão. É... Vamos continuar aqui, então. Então, de posse das varianças associadas a cada um dos nossos parâmetros, ou seja, a diagonal principal da matriz de varianças e covarianças, né, a gente consegue fazer o teste T. Basta nós pegarmos o nosso coeficiente e dividir ele pela raiz quadrada da variância. Tudo bem? Então, olha só, a variância de A, eu pego o valor de A, né, o coeficiente que a gente obteu lá é de acordo com o que a gente aprendeu né, na penúltima aula, e divide ele para variância de A, que é o valor que a gente aprendeu aqui na aula de hoje. ou de B vai ser o valor de B dividido para a raiz quadrada da variância de B, né, até chegar aqui no nosso último coeficiente. Aqui eu coloquei esse menos zero, pessoal, porque se por um acaso eu querer saber né, se o meu A ele é diferente ou igual a 1, por exemplo, né, eu poderia vir aqui e substituir 1. Ah, não, eu quero saber se meu intercepto é igual ou diferente de 100. Né? Vou imaginar, por exemplo, que 100 aí é a produtividade nacional, não sei. Né? Aí eu coloco aí A menos 100, dividido pela variância aqui de A. e Na hora que eu vou comparar o T calculado com o T tabelado, vou saber se esse meu valor de A é igual ou diferente né, de 100 estatisticamente. Quando a gente está fazendo dessa forma, né, menos zero, ou seja, apenas considera o nosso coeficiente sobre a variância, o que a gente vai saber é se esse nosso coeficiente ele é igual ou diferente de zero estatisticamente. Ou seja, se ele é significativo ou se ele não é significativo. É... Depois que a gente tem o valor de T calculado, a gente vai comparar ele com o valor de T crítico, ou seja, de T tabelado. Então a gente vai considerar o nível de significância que a gente deseja, geralmente a gente considera 5% de significância. É, depois né, nós vamos considerar o número de graus de liberdade do resíduo que a gente tem e aí a gente vai fazer o nosso teste de hipótese. Uma observação importante. Né? O teste T para os coeficientes de regressão, geralmente a gente faz considerando a tabela é, bilateral. O que a gente quer saber se o nosso coeficiente é igual ou diferente de zero estatisticamente, né? Se eu quiser saber se ele é maior ou igual a zero, né? Aí a gente faz o teste unilateral. Então, pessoal, é isso. Na próxima aula nós vamos aprender como que a gente consegue fazer a análise de variância e testar os coeficientes de uma regressão múltipla no software R. Até a próxima aula.